Olá! Não é segredo para ninguém que o novo coronavírus foi um duro golpe em nosso modelo de vida, restringindo a nossa circulação e nos impondo adaptações em prol da segurança dos nossos familiares, amigos e da sociedade em geral. Estamos em isolamento social e tomando todos os cuidados indicados pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo assim, não seria correto não celebrar a interação da Universidade com a comunidade e apresentar o que foi feito no último ano por você, extensionista. É por isso que o 21º Salão de Extensão da URDS será totalmente online, visando a segurança de todos e não nos deixando abalar neste momento. As inscrições de atividades no Salão vão de 10 de julho a 30 de agosto no portal de serviços aluno-servidor. E entre os dias 14 e 18 de setembro acontecerá nas redes sociais e sites do Salão e da Universidade uma grande exposição virtual. Os extensionistas serão os responsáveis pela produção de vídeos expositivos de seus projetos, tal como este aqui, e pela confecção de texto de suporte para os vídeos, que serão publicados no Lume, o repositório digital da URGS. Nas próximas semanas, estarei conversando com vocês sobre produção audiovisual caseira e maneiras de deixar o seu vídeo atrativo e acessível para todos. Não deixe de submeter o seu trabalho e participar. 21º Salão de Extensão da URGS A arte de reinventar vidas. Fiquem bem, e até o próximo!